Eita porra. Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é Thiago TGS na trilha em mais um vídeo para o canal. E hoje o um vídeo mais que especial, a gente completou mil inscritos. E viemos fazer aqui um balãozinho na pista que tem aqui na cidade de Vênus com o nosso companheiro e amigo Anderson Camilo. Beleza, Anderson? Como você tá? Beleza. Ele que é campeão? Paranaense do Intermediário. Da Light Paranaense? Paranaense. Aí, senhor, você tá andando o quê? Casaca. Cavazaca. 450. Esse cara é barro. Já vocês vão ver aí as imagens. Eu vou tentar correr atrás dele. Vou fazer a XTzona, correr atrás dele vamos ver se ela vai chegar, né? A patroa tá aqui também para assistir. Vou dar o balãozinho pra ver como que tá. Vou dar um balãozinho e vou gravar você. vai acabar demais meu Deus do Céu mais ou menos mais ou menos mais ou menos Nossa, nossa Senhora ah, ah. Mesmo, é? Oh, meu Deus! Acho que eu não tenho os dom pra isso aqui, não, é? Não consegue, né? Não. Lembrando que a XT não tem suspensão, hein, gente? Meu Deus, que perigo! sem chance, acho que não é pra mim não esse negócio, hein Eu vou mostrar pra vocês como o cara acelera com pressão não sei se eu tenho futuro com um pista, mas eu acho que não, porque eu sou muito ruim de boleia, o negócio meu é mais trilha mesmo mas é gostoso brincar na pista você vê esse pessoal que sabe acelerar a filé com essas montanhas na bagua minha XT tá sem pneu, tá sem suspensão resultado tô sem tudo flu... Preciso pegar ele aqui na auto cavalo da cona, 450 filé Vivi, papai linda Manda o um joinha aí, pã. Tá gostando aí, pupil? Mais ou menos O que, que você tá com a boca inchada? Não sei O que, que andar fazendo, com não sei Colocar aqui e sair correndo Não vai que ele passe em cima Olha Cada minuto mais eu me assusto Pode ser, hein? tem muito treino, muito, tem que ter muito treino para conseguir chegar, a controlar bem uma moto dessa força, com a terra macia do jeito que tá aqui vou falar pra você estar tá de parabéns todo mundo que corre nessa nesse esporte, nessa categoria tô de parabéns que não é, é para qualquer um não ai eu já cansei só de ficar correndo tá um pouquinho de barro aí? É. tá um pouquinho de barro? Pouco, hein. caramba cara, olha, virou pneu slink o que, que você achou do barro? nossa cara, vou falar para você minha moto virou uma pop ali no meio cara Oh, Engoliu o ronco um atrás do outro. Falar pra você a XT é XT só pra trilha mesmo e andar na rua, viu? É. Esquece de pôr aqui no Motogross que não vai, não vai. Cara do céu. Viu? É. Não, é é seco, muda um pouquinho a conversa. Cansou ou não? Deu uma cansadinha, mano. Rapaz do céu, falar pra você, hein? Olha aí, de ação. Tinha aí de pene. Olha ali, mano. Ah, é isso que tá segurando a minha moto. Os barros aqui, ó. O barro aqui que tá segurando. Deixa eu tirar um pouquinho. pneu do barro que... segurou bagaral você chegou a ouvir da cair no um capote que não vi essa tá de cansar tem essa voltinha que vocês viram aí agora aí mas vocês viram que mal um pouco eu saí fora da pista de tanto que tá pulando a moto e você sabe né cabaço na trilha é roia no motocross é cabaço né uhum. é assim que fala, não sabe é. é na trilha é roia que o cara só fica tampando o um buraco né? <risos> Agora o nosso amigo Anderson Camilo vai dar um balão com a câmera para gravar o percurso como que é numa visão de um piloto. tá dando um pouco. Está abaixando a viseira, né? É, ali. Nós vamos ter que acertar para tá? ficar é, bem legal. Fazer. É, não, mas já, já dá pra Não, baixa. mas que pena, mesmo aquele, você viu? É que ele abaixa, né? Não, e eu também... Não, a... mas é por causa do capacete ou por causa da viseira? Os dois. <risos> não, é aqui. É. Ele não para um pouquinho nos anos, Não, mas tem que ter firmeza né? Não, é, e daí, olha que a hora que a viseira abaixa, eu perco um aí, olha quem está aqui, que veio visitar nós. O um monstro! Brancão Schmidt, e daí Brancão? Cadê a nossa Suzucona? Internada. Tá internada? Ah, você Pô, tá de folga hoje. Mecânico fraco. Mecânico fraco? É. Ah, viado, vai falar de mecânico <risos> agora. Eu vou cortar essa parte. Viado. <risos> daí, beleza, vai experimentar a XTZone, ou não vai? Vendo, Dá um balãozinho pra ver então nela. Tá. Não, você vou sei te deitar te na curva. Tá com a, roda da a suspensão torta. Arruma ali. Não, a suspensão tá Mas torta. Não, não volta. Não volta. Eu não não volta. Aqui, ó, o é pessoal dela tá assim, ó. ó. Por isso que o Meu, por isso que eu virava pra direita e ali pra ah, esquerda, ó. cara. vamos pessoal dela para pra dentro pra fora. Lá vai, o beleza. Dá um balão na chistezona chistezona fumando. Não, ela já tá fumando o Agora vai terminar de, de boiar osso. Anderson Camilo experimentando a XTzona. Vocês estão ligados né? XT é uma motinha que tá me servindo aí até eu montar a tornadona. Olha o gás. Meu Deus do céu, não tem suspensão. <risos> Lá vem. O que ele vai ter a falar depois? Sofreu ou não sofreu? <risos> Costumado pegar uma 450, que a que pega uma 225, aí ó, nem sai do lugar, sem suspensão ainda, olha a parte de pulo lá em assim, cima. Que fica de uma ele pulou. A moto acho que o problema é o piloto. <risos> Parece que era o piloto que era o problema da moto. Tá indo bem aí não? A motinha vai bem não? É. O braço é. Isso aí rapaziada, vamos limpar o pneu para levar a motinha embora uh. Rapaziada, agradecer de coração aí Todos os mil inscritos que a gente conquistou E que a família TGS aumente cada dia mais Mandar aí um salve para todo mundo que mandou um salve no canal Vai estar tá aparecendo em volta aqui Coração mesmo agradeço toda a atenção de vocês aí com a gente E sempre que possível a gente vai estar tá fazendo de tudo para trazer cada vez melhor conteúdo pro canal Espero que vocês tenham gostado Hoje só dei essa voltinha aqui, não deu pra me testar a moto dele Que meu capacete também tá meio ruim aqui também Já quase não sou muito acostumado a andar em pista Mas vou começar a tentar treinar E tentar trazer esse tipo de assunto pra vocês aí Hoje com o nosso companheiro aqui fazendo esse treino Vou ideia! Ah! ah espera aí, cara Ah, não deu nem chance É isso aí, galera Muito obrigado por ter ficado até aqui Agradeço de coração Se você não é inscrito se inscreve no canal, já deixa seu like nesse vídeo E até mais o próximo Se Deus quiser, fica com Deus Tchau, tchau Opa, é de fato Mas já vai pro pio Então, dá uma aborto fala aí, meu irmão Anderson Camilo Mano, vai sumir na outra aí, beleza? Ó, anda pra caralho